Rosas perfumadas da África. Salmão requintado da Escandinávia. Ou frutas exóticas da América do Sul. Para aproveitar diariamente os mais frescos produtos de todo o mundo, o transporte por via aérea é, independente do tempo, sempre a única opção. No entanto, o frescor é um desafio, pois as mercadorias perecíveis dependem especialmente da velocidade, da manutenção da cadeia de frio e de uma higiene incondicional. Para conseguir isso, o transporte deve ser mantido o mais curto possível e os processos devem ser realmente otimizados. Nós, da Lufthansa Cargo, temos uma solução de alta qualidade para essas demandas excepcionais, graças aos anos de experiência e à a reconhecida competência Fresh TD. Com o Fresh TD, oferecemos um serviço de transporte que vai além do padrão mundial. Nossa experiente e especificamente treinada equipe de competência mantém suas mercadorias sempre à vista e desenvolve, em estreita colaboração com nossos clientes, soluções individuais para necessidades específicas. Desde a embalagem ideal até o itinerário perfeito para o transporte. A equipe está acessível 18 horas por dia e entra em contato com você de forma proativa, caso venha ocorrer alguma irregularidade. Além disso, contamos com o Perishable Center Frankfurt, um dos maiores centros da Europa para produtos perecíveis, com 24 instalações de armazenamento separadas e diferentes e uma grande variedade de zonas de temperatura. Caminhos mais curtos de e para as aeronaves possibilitam, independentemente do tempo, um tratamento rápido e sensível à temperatura. Suas mercadorias deverão ser entregues diretamente, sem problemas. Com o nosso serviço especial, D 2 door disponível, oferecemos uma entrega direta para os principais mercados de flores e alimentos em toda a Europa, através da plataforma em Frankfurt. Para isso, caminhões com dispositivos de refrigeração são usados, controlando a temperatura das suas mercadorias até a porta do destinatário. Todos os controles necessários são realizados com antecedência. Se peixe ou carne, frutas e legumes, ou plantas e flores. Nós da Lufthansa Cargo fazemos o nosso melhor todos os dias para que anualmente 65 mil toneladas de mercadorias muito sensíveis, frescas ou recém-colhidas alcancem os seus mais de 300 destinos ao redor do mundo. Lufthansa Cargo Networking the World